Não vai, será? Dele? Ixi, não vai não, hein Vai, será? Rapaz Tá louco É, rapaziada a pontinha aqui, ó, tecendo o distrito aqui, hein? Tá feio aqui. Olha, tá brava a coisa aqui em construção nova aqui, ó. É aqui, ó.